Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara! Olá, Brasil querido! Minha querida Santa Bárbara do Oeste, a partir de agora, começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Boa semana pra você! Como que foi seu final de semana, hein? Hoje é dia 21, 21 de março de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo interagindo, levando pra você prestação de serviço e informação em primeira mão, tá? Olha aí, atenção, atenção, tem o nosso WhatsApp 997 82, -4426. 997 -82 -4426. vai compartilhando aqui o nosso programa de hoje, a edição do Jornal da TV SBN, clique aí no gostei e ative o sininho, participe, interaja, vem junto conosco, vamos pra frente que atrás está cheio de gente. Olha aí, já vamos compartilhar. Eu já compartilhei aqui o jornal de hoje, tá? Olha, uma operação da Polícia Militar, hein? Atenção, uma operação da Polícia Militar aprendeu máquinas de caça-níqueis. Atenção, atenção, um excelente trabalho aí feito, efetuado pela Polícia Militar. Caso ocorreu em Piracicaba e nós temos imagens aí para você, veja só... Máquinas de caça-níqueis durante uma operação realizada em Piracicaba e São Pedro, hein? A ação contra os jogos de azar ocorreu em estabelecimentos dos bairros Vila Resende, Santa Terezinha, Bosque dos Lenheiro, Monte Líbano, Paulista, Paulicega, Vila Cristina. Olha a quantidade né de, de, de objetos localizados pela polícia, hein? Alguns estabelecimentos comerciais estavam fechados... E não possuíam jogos, mas em outros foram encontradas um total de oito máquinas caça níqueis em ao menos quatro desses bares, segundo informações da polícia militar, hein? Ah, mas aí esses aí se deram mal, né? Se deram mal. Mas continuando aqui, volta para mim então, olha aí, continuando falando sobre o. Trabalho efetivo da Polícia Militar aqui do interior de São Paulo Houve aí uma, um acompanhamento é, atrás aí de, de criminosos E o carro desses criminosos acabou caindo numa vala hein? Olha só o estado que ficou esse carro aqui Ó, Pode pôr a imagem, tá aí, né? Olha aí, ó né? Um carro usado por suspeitos de roubo Caiu em uma vala em Mojimirim Após uma perseguição da Polícia Militar os homens conseguiram fugir e os policiais recuperaram os objetos roubados. Segundo a PM, policiais flagraram o roubo na, Luis, na Avenida Luiz Gonzaga. Os suspeitos correram para um carro e a equipe da PM começou uma perseguição. Olha aí, ó, o condutor do veículo desrespeitou a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. O grupo acessou a contramão de direção... Várias ruas e seguiu em alta velocidade. E na rua da Penha, no Jardim Stemgen, o motorista perdeu o controle e caiu com o um carro na vala. Os suspeitos conseguiram fugir. Uma mata, né? uma mata. E não foram localizados, hein? É o estado que ficou. É o carro. Esses caras aí não, não morreram não, é isso? É? Informação aí, meu povo, hein? É, não, não morreram, não foram localizados os caras? Que pena, hein? Que pena que os caras não foram localizados. Eu vou falar pra você, hein? É, os caras os cara são tão pé que o carro ficou nesse estado e não aconteceu absolutamente nada com, com eles. Viu? É? É, não aconteceu. O, o, o, com o carro, ficou aí nessa vala, né? Ficou nessa vala. Bom, vamos lá pro bairro Nova Conquista. Vamos aqui para Santa Bárbara do Oeste. Veja só, os moradores do Jardim Nova Conquista estão reivindicando, estão pedindo estão alertando a prefeitura esse descaso. Vamos mostrar imagens aí, ó. Mostra a imagens aí do cruzamento entre o bairro Nova Conquista e o Parque Zabana, hein? É olha aí, ó. Estão cobrando as obras, né? A continuidade das obras do bairro. Há dias, há dias, já foi noticiado aqui no Jornal da TV SPN, viu? Há dias, desde quando teve início o recapeamento, houve a paralisação em virtude das péssimas condições do asfalto. Olha e bota péssima condição nisso, hein? Tivemos aí é, um período de chuvas que prejudicou ainda mais o trabalho, o serviço. Houve a estiagem... E a empresa responsável é, retomou os serviços, aí só o que, que aconteceu? Demorou para finalizar o serviço, né? para finalizá-lo. Aí voltou a chover. Aí o serviço que foi feito foi para o ralo. Nem, nem, foi para o ralo porque eu não posso falar nem que foi para a pra, pra, pra boca de lobo, pra, que foi para o bueiro. Porque o bueiro ficou entupido, né, com a quantidade de terra que desceu ali para baixo, né? Voltou a chover e isso ficou todo, o trabalho deve ser todo refeito. Dinheiro do povo, né? Dinheiro do povo e você vê aí essa situação. Pode voltar para mim aqui, lá, é, por gentileza. Dinheiro do povo, o qual a prefeitura não fiscaliza. Dinheiro do povo, o qual faz pelas coxas, né? É assim que funciona. E a gente vai mostrar quantas vezes foi necessário aqui nesse programa. Aliás, é, o, o, no, no, no final de semana, na sexta-feira, foi isso. Na sexta-feira nós tivemos aí, a, as máquinas estavam lá. Agora vamos ver hoje, segunda-feira, se vai dar continuidade nisso, né? Se vai dar continuidade. Tem que asfaltar, tem que colocar ali asfáltica. Se deixar na terra vai vir chuva de novo, aí leva tudo o serviço, vai ter que fazer tudo de novo. Ô, oh, será que. Não precisa nem ser engenheiro pra entender disso, né? Não precisa ser engenheiro, não precisa. Precisa terminar o serviço. Asfaltaram lá, por que, que não fizeram aquele, aquele trechinho lá da, da, da, da divisa do Zabane com Conquista, hein? Por quê? É? Por que, que não fizeram? Aí o morador. Fica, põe imagens aí, põe imagem. O morador fica aí, ó, isolado. Dentro de casa, não tem como ele sair. É. Eu vou falar pra você. É, deixa a gente, deixa a população revoltada uma situação como essa, né? Obrigado pelo carinho, minha gente. Obrigado, meu povo. Nosso Jornal da TV, SB Notícias, vai ficando por aqui. Para você que nos acompanha pela manhã, no meio do dia, no horário do seu almoço, no cafezinho da tarde ou até à noite, acompanhando aqui as notícias de Santa Bárbara e toda a nossa região. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Boa semana, boa segunda-feira.